Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros. Eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica de treinamento para você conseguir trabalhar bem as suas coxas. Já separa aquela caneleira, se você tiver, se não tiver também não tem problema. Dá para fazer sem caneleira. Nós iremos trabalhar essa região aqui, à frente das suas coxas quadríceps. Também vai pegar bumbum e posterior, ok? Eu vou demonstrar para que você consiga entender. Primeira coisa, você vai ficar assim, ó. vai sentar, ok? Sentada. Vai colocar ambas as mãos voltadas para frente, dessa forma. Vai elevar o seu glúteo tirando o contato com o sol. Vai fazer o encolhimento da sua perna dessa forma aqui, ok? E vai fazer a extensão. Volta, extensão. Volta, extensão. 4, 5, 6, 7, 8. Estica mesmo. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fiz 22 repetições. Em casa, não há necessidade de você ficar virando assim no chão, como eu estou virando aqui, que é só para você poder ter uma ideia e ter a visualização melhor do movimento. Então, por isso que eu virei para que esse lado fique melhor para você. Vamos fazer agora 22 para esse lado. Aí você aproveita e escreve aí para mim nos comentários quantas repetições você conseguiu fazer. É muito importante tá? para eu poder ter uma ideia. Vamos lá. Encolheu, faz a extensão vamos começar.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 Conseguiu fazer comigo? Vê se você conseguiu, manda essa mensagem, porque aí eu vou poder entender melhor como é que está o seu nível, se é iniciante, intermediário ou avançado. Se você quer participar daquela promoção para grande massa magra ou emagrecimento, entre em contato urgente com esse número do WhatsApp, por apenas R$ 20,00 é período determinado, limitado. Entre em contato com esse WhatsApp e fale com a Daniele. Daniele, quero meu cardápio nutricional. Por apenas R$ reais, você vai ter o cardápio de acordo com o tipo de treinamento que eu faço. Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro.